Salve, salve, meus colegas. Bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cyber Professor Carlos Alex. Bom, pessoal, a ideia aqui é compartilhar com vocês algumas soluções, algumas dicas de alguns problemas que a gente enfrenta, às vezes, no dia a dia, principalmente com essa mudança do perfil do professor do novo... No novo milênio, o uso de recursos tecnológicos na preparação das suas aulas vou mostrar para vocês algumas algumas dicas O objetivo de hoje do vídeo de hoje é compartilhar um recurso muito interessante que muita gente tem usado aí nas lives atualmente que é o uso do Google Meet para fazer o encontro com os, com os colegas, fazer aquele bate-papo virtual, e ao mesmo tempo fazer a transmissão do áudio via YouTube para ter um alcance maior de pessoas participando desses, desses compartilhamentos de conhecimento que nós temos tido é, nos, últimos, nos últimos tempos. Bom, o primeiro recurso que eu vou compartilhar com vocês é a necessidade da instalação do driver da placa de áudio no seu computador. Então, para fazer a instalação disso no Linux, no Windows, no Mac, vocês vão fazer a instalação de acordo com a placa que vocês estão utilizando aí. No meu caso aqui, o software que eu instalei para fazer esse gerenciamento, para fazer essa mixagem, foi um software chamado que É esse camarada aqui. Ó. Depois de fazer a instalação dele, ele me cria é, esse recurso aqui para fazer a captura do, do áudio isso ficou muito bacana, tá? E aí eu vim, vim aqui, adicionei um dispositivo agregado. Por conveniência, eu fiz a mudança do nome, né? Coloquei como streaming. Isso é mais isso é uma opção, cada um coloca o nome que quiser aí. E aqui dentro a gente escolhe qual vai ser o recurso que você vai fazer, vai fazer parte dessa mensagem. Aí eu escolhi o próprio, né, o Show Audio Capture, que é ele quem faz essa junção aí para fazer a mixagem é, do microfone e, e capturar a saída de áudio. E aí quem é a saída de áudio tem por preferência utilizar o fone de ouvido Bluetooth. Então eu escolhi aqui o Bluetooth, né, meu fone de ouvido e o dispositivo que faz a captura. Observem aqui que o dispositivo principal é ele mesmo, né? O I Show You. Né? É ele quem vai fazer a mixagem aí de captura do canal do microfone e fazer a captura do canal de saída do áudio que foi gerado no seu computador. Feito isso, a etapa seguinte é ir no seu sistema operacional, procurar lá o íconezinho lá do áudio e escolher o dispositivo, né? e vai fazer a saída de áudio para o seu sistema, tá? Então eu já escolhi ele aqui, ó, o streaming, que é o que eu estou utilizando agora, né, para poder fazer a gravação desse vídeo para vocês, okay? Então fiz aqui a seleção desse recurso, pronto. Agora a etapa seguinte é ir lá no Google Meet. O Google Meet ele tem aí um, uns macetes, né? E que é às vezes é o Google Chrome ele faz a mudança do microfone e durante a transmissão da conversa tá então quando a gente faz a mudança do do áudio aqui no sistema isso é, afeta também a comunicação do áudio seja no microfone ou seja na saída aqui no Google Meet Ok então a ideia é vir aqui para fazer a configuração né? configurações e aí fazer a escolha, Deixa eu tirar isso aqui. E aí fazer a escolha do dispositivo, tá? Então, o dispositivo de captura vai ser o microfone que você escolher, eu eu tenho por preferência escolher o microfone do computador. Em seguida, fazer a escolha do alto-falante e vai fazer a mixagem desse áudio. E aí, no caso, eu dei o nome de streaming, então eu escolhi ele, tá? Então é ele quem vai fazer a saída desse áudio quando eu estiver na conversa né com aqui no Google Meet com os meus convidados meus colegas o áudio que estiver sendo gera, gerado nessa janela seja pelo meu microfone ou seja pelo microfone dos convidados serão capturados por esse dispositivo streaming ok? então ele passa a ouvir o áudio que estiver sendo gerado aqui no Google Meet okay? por fim Basta vir aqui no, no OBS Studio, o OBS Studio é um software que vem sendo muito utilizado atualmente para fazer a produção, edição e transmissão dos recursos audiovisuais que são gerados aí no computador. Esse áudio está sendo gerado por uma janela do YouTube, ok? Então observem que agora o áudio que está sendo gerado no meu computador poderia ser um jogo poderia ser um player de música poderia ser qualquer outra outro aplicativo que tivesse gerando aqui um áudio no computador Então esse áudio passa a ser capturado pelo OBS para permitir que esse áudio faça parte agora da gravação desse conteúdo que está sendo transmitido aqui para o OBS ok beleza bom galera a dica é essa se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, dá um joinha e vamos continuar aí com força, com muita fé e compartilhando os conhecimentos relacionados à tecnologia aqui no nosso canal. Forte abraço!